em london, what's up learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online mensageiro da viagem. estou aqui em Londres, estou aqui com o David da Ice Group Education. Olá pessoal, tudo <risos> bem? O David é meu parceiro, ele veio me buscar Sim. aqui no aeroporto, a gente se conhece há muito tempo, né David? Já faz um tempo. Hein? 2017, é. sei lá. É, a gente vem se falando faz bastante tempo. Muito já. tempo. E aí eu falei assim, bom, eu, eu gostaria de viajar, gostaria de praticar meu inglês, gostaria de estudar fora Não, um lugar bom para isso, Londres, muito bem Quando eu lembro de Londres, eu já lembro do David, né, claro Porque o David, ele tem a, uma, uma agência aqui, um trabalho muito legal em Londres Inclusive, é, eu tô podendo desfrutar de tudo isso, né, em tempo real, sentindo na pele como é que funciona tudo isso eu venho aqui para Londres para estudar, fazer um curso de, de business e, e de management em inglês. Isso é bom, né, para os meus negócios, para minha empresa e tal. O David está me ajudando nessa e eu eu, eu eu eu queria saber, David, assim se isso acontece bastante. Bom, ele, você recebe muitos alunos, né? Para fazer intercâmbio aqui, certo? Claro. E qual é o principal destino deles? É Londres mesmo, né? Não tem jeito. Sim, Londres é uma das cidades. Meu, uma das, das melhores cidades para você estudar, né? Uhum. No geral. É, Londres é muito conhecida, a Inglaterra em si, pela educação, né? A gente certo. tem ótimas universidades. Cambridge, Sim. Oxford, King College. Sim. Então, sempre foi muito tradicional a Europa toda vir estudar aqui em Londres, uhum. aqui no, na, na Inglaterra. E o inglês, né, meu? Né? Da Inglaterra é onde você você vem estudar em Londres você vem buscar o inglês na gema, né? Na, na fonte. Exatamente. O, é o puro do, do inglês, né? É o britânico inglês, né? É, o... é onde começou tudo. Exatamente. Exatamente. Então, é... Você, e, e assim, muita gente vem para cá, tem um lance do inglês, um lance da educação, e você trabalha com educação, né praticamente né? Sim. é um educador também. E, e, e como é que funciona o trabalho da Ice Group para os alunos que estão que querendo fazer um intercâmbio? Entra em contato com você, você organizar um lugar para estudar, Sim. como é que é? Junior, a gente, como você mesmo falou, faz, faz bastante tempo que a gente se conhece, né? Sim. A gente tá no mercado, eu abri a agência em 2010, ah. então já faz, fazem quase 12 anos. Nossa! E, e assim, o diferencial da esse Grupo é o que eu tô fazendo com você. Não é, é. acha que é só com você, porque você é o Junior Silveira, Ah, não é assim que você Pô, já. eu já tava <risos> me sentindo aqui, a última bolacha do pacote. Todos, pô. todos os <risos> nossos estudantes que, né? fecha um intercâmbio com a gente. Sim. A gente busca no aeroporto, a gente faz esse processo de recepção, mostra como tudo funciona, como o metrô funciona, apresenta para as famílias, ou se o um aluno vem para a nossa residência, né, deseja ficar em residência turgativa, a gente tem a própria a esse grupo House, oh, é. que é a nossa própria acomodação. Que legal, cara. A gente leva até a acomodação, também explica como tudo funciona, como a gente vai fazer com você. Sim. Não sim. É O próximo passo agora, eu vou te levar até o metrô para você Boa, saber cara. como tudo funciona, também como que você vai pegar o metrô para chegar até a escola. Que legal. Então vai te deixar bem seguro. Para quê? Para você não ter essas barreirinhas, né? e ficar tendo que perder tempo, né, procurando respostas para situações que nós que já estamos aqui sabemos de cores salteado. Cara, correto. Então, isso é legal, cara, porque a gente chega no aeroporto muitas vezes não tem, não sabe para onde vai, onde que é a minha acomodação, que transporte que eu pego, como que eu faço para chegar lá? Não, e o David tá lá esperando, meu. Como um kit até legal pra gente, um kit de sobrevivência que depois eu vou mostrar aí pra vocês. Exatamente. E guia, né, os alunos, guia todo mundo pra, pra acomodação, mostra como que funciona o metrô, a cidade, dá um overview, né, explica tudo como funciona pra você não ficar perdido aí. Né? Exato. Kit, a gente, não, pode Desculpa, Jeanette. A gente faz <risos> trabalho aqui na Inglaterra, em Londres e também na Irlanda, né, ah, as principais cidades, Dublin, Cork, que são as das maiores cidades lá da, uh -huh. da Irlanda, onde o estudante geralmente vai por um ano, dois anos. Certo. E lá eles podem estudar e trabalhar. Então, também é muito interessante o um trabalho que é feito por lá, exatamente igual que a gente faz aqui, aqui em Londres, eu e minha equipe. Eu acho muito legal isso, porque é, é aquela coisa, quando você vai fazer um, um curso, um intercâmbio, é meio que preto no branco, né? É uma coisa que... Todo mundo oferece, todo mundo pode oferecer, Isso mas sem, existem coisas que é, é, são impagáveis que, e, e é um diferencial e deixa a gente até, a gente se sente mais acolhido, a gente se sente mais a vontade, que é um, um, um trabalho como esse, de, de ir até o aeroporto, buscar os alunos, não deixar eles na mão, perdidos. É, mostrar um pouco da cidade, o metrô, onde que fica a acomodação. Eu vou chamar a acomodação de Big Brother, tá? É tipo o é Big, Big Brother, Brother. da esse Group, né? É bem, bem <risos> essa. A casa do Big Brother do, da esse Group. É bem essa. E mostrar sim. como é que funciona tudo para você ter a, a melhor experiência né, no seu intercâmbio, não só na, na sala de aula, no curso que você vai fazer, mas fora também. Porque né, David? O intercâmbio não é só dentro de uma sala de aula, né? Não, oh, não só A du... sala de aula é só a cereja do bolo. Cereja do bolo, porque olha só, para começar é o contrário, né? O volante aqui é o contrário. Então, pra vocês terem uma, uma noção, né, de como que a gente tá aqui em Londres, ó. Olha só, o céu tá daquele jeito, né? Sempre... Quase sempre, né? Desde meio nublado, assim. Então, essa época do ano é nublado, né? Uhum. Depende do A gente não pode esquecer que a gente está no inverno ainda. Ah, então, a cara. primavera está chegando. Certo. Uma vez que a primavera chega, essas árvores que estão secas começam a fluir. E fica muito bonito. Olha. Né? Começa a florir Certo. Come... E fica muito bonito. E, e assim, uma coisa que você informou também, Junior, que é muito interessante, é, é a é. questão do idioma, né? A gente sim, recebe sim. alunos aqui que chegam do zero ou alunos que já chegam com conhecimento certo. do inglês. Certo. Ah, então para todos os níveis, né? Todos, do básico ao avançado. É, Mas é. mesmo aquele aluno que já tem um bom conhecimento de inglês, às vezes eles ficam meio travado porque uhum. eles nunca falaram com alguém de fora ou... Sim. Né? O ouvido ainda tá começando a pegar o sotaque. Exato. Então o primeiro dia, não a melhor coisa é transmitir tranquilidade. Para o aluno chegar e ficar bem, não ter nenhum estresse Com certeza. Se você começar o intercâmbio nervoso, você tem uma probabilidade de dar errado pro meio do. até o final é maior. Você Sim. começa bem, começa para direito, confiança. Sim, vai, que vai que vai, vai que vai. Então, então eu, eu vou deixar aqui na descrição do, do vídeo os contatos da Ice Group, do David, para vocês entrarem lá em contato. Fala que veio do Junior Silveira, fala que, que quer um, um, uma atenção especial, <risos> mais ainda, que vocês vão ter. E está aqui embaixo os, os links na descrição, confere lá, que eu tenho certeza que você que está querendo estudar fora, é, tem uma experiência de intercâmbio, né, uma experiência de vida. Vai gostar e vai contribuir muito com o seu aprendizado de inglês também. A gente vai se falando aí, vamos fazer mais vídeos, né, David? Durante com certeza. Londres, né? Vamos. É, ele vai pegar um jantar aí pra mim. Uma, uma, <risos> uns pubs. É. E vocês vão acompanhando aí. That's it for today, learners. Thank you so much for watching. E lembrem-se todos vocês, see you around. Bye. See you. Esse aqui é esse amarelo, né? Aí, galera, olha o Big Ben Olha lá, olha que, que monumento fantástico. <risos> gigante. Gigantesco. E olha só, tem um, um, um caminhãozinho aqui embaixo, do lado dele.